Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso tradicional encontro de todas as semanas aqui no canal Numerologia Real, o seu canal oficial da numerologia e do desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos começar com uma série de vídeos, este é o primeiro deles e a partir daqui em cada um dos próximos vídeos nós vamos falar sobre cada item que compõe um estudo numerológico real para que você aprenda de uma vez por todas o que é e como usar a numerologia de verdade para obter resultados reais na sua vida e vamos começar falando de mapa numerológico Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é um estudo numerológico realmente. Né? Muito se ouve falar sobre a numerologia, muitos mitos foram criados em torno do mapa numerológico, mas um estudo numerológico nada mais é do que um programa de realização pessoal que serve para qualquer pessoa que busque uma vida mais significativa e equilibrada. Basicamente, o mapa numerológico serve para qualquer pessoa que queira viver com menos sofrimento. Né? A nossa vida está cheia de altos e baixos. Um dia... É, você sente que está tudo sob controle, então de repente você se vê em uma jornada inesperada, onde você é literalmente jogado nela contra a sua vontade. Né? Todos nós, em algum momento da nossas vidas, já enfrentamos o nosso próprio menu, vamos chamar assim, de desafios. né? Eu digo menu porque no final das contas somos nós que criamos o nosso próprio cardápio de desafios. né? E, além disso, cada um de nós tem suas próprias maneiras de enfrentar e lidar com o desafio na vida. Né? E aprender a lidar com esses desafios de uma maneira produtiva é o que nos ajuda a permanecer centrados e racionais diante do inesperado e embora você não saiba o que vai acontecer no seu futuro né você sempre pode planejar as coisas com antecedência simplesmente observando os padrões da sua vida entendendo os desafios como as quais você vem lutando né cada pessoa nesse mundo cada um de nós tem as suas habilidades também temos as nossas fraquezas e o que diferencia as pessoas é que algumas conseguem controlar suas habilidades e compensar suas falhas melhor do que outras, né? Mas, na verdade, independentemente do que você esteja passando nesse momento da sua vida, várias maneiras de resolver, né? Mas sempre é, há um jeito mais fácil, né? A maneira ideal ou melhor de fazer isso, né? E o estudo numerológico nos ensina justamente como trabalhar a sua vida de uma maneira mais inteligente, né? O estudo numerológico te ensina a avaliar as suas próprias habilidades, e te dá todas as informações sobre como usá-las aí da melhor é, maneira possível. né? Então, se você quer aprender a obter resultados reais com a numerologia, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que não existem atalhos, né? não existem segredos, muito menos uma técnica que vai mudar a sua vida, milagrosamente, sem nenhum esforço. Tá? Se você quer ter resultados reais na sua vida, reconheça aonde você está agora e o que você tem disponível nesse momento. Essa é a sua vida, né? nesse momento você tem que reconhecer que esta é a sua realidade e agora você tem que enfrentar os seus medos e começar a partir de então a agir. Né? Então entenda que por pior que seja a sua situação agora, nesse exato momento da sua vida, ela é uma situação temporária. Né? Mas apesar a idade ser uma situação temporária, reconhecer a sua realidade é a melhor maneira de sair de qualquer situação que você se encontre, né? não adianta tentar barrer a sujeira para debaixo do tapete, porque, é, por pior que seja a sua, a sua situação, reconhecer a sua realidade é, sim, a melhor maneira de sair de qualquer dificuldade. Né? Aliás, agir é justamente uma das, mais, uma das nossas maiores dificuldades, né? e é bem provável que grande parte de tudo que você esteja enfrentando pareça ser um enorme desafio, né? mas isso acontece Justamente porque você tem medo, né? E você tem medo porque você desconhece o seu potencial e mais ainda você desconhece os motivos pelos quais você está enfrentando tudo isso, né? A maior dificuldade de todos nós, né? Das pessoas, e para superar as dificuldades não é nem o problema em si, né? A maior dificuldade das pessoas é não saberem como lidar com os desafios. E não importa a sua situação de vida nesse momento, né? Os tempos difíceis virão, sempre vem, né? Mas... Com a mentalidade e a prática certa, você é capaz de superar qualquer dificuldade e ainda crescer durante todo esse processo, né? Por mais penoso que muitas vezes ele possa nos parecer. Então, eu acho que agora é muito fácil entender, inclusive, que a numerologia não tem nada de sobrenatural, não tem nada de mágico, de místico, né? Aliás, se você quiser entender realmente essas questões, depois de assistir aqui ao vídeo. É, assista o vídeo até o final, depois você vai lá na descrição do vídeo. Lá tem um link para você solicitar gratuitamente os meus e-books, o livro do poder e mito ou verdade a mudança de assinatura pela numerologia. Então depois do vídeo aqui, você vai lá e me pede que eu mando para você na hora. tá Não tem que cadastrar e-mail, não é necessário de para coletar dados dos outros, não. Você vai solicitar pelo WhatsApp eu vou te enviar uma cópia pelo próprio WhatsApp. tá Mas voltando aí ao nosso assunto de hoje, né, que é o estudo numerológico, não só para superar as dificuldades, mas principalmente para se desenvolver da melhor maneira possível, você precisa conhecer e entender a sua história. Né? E o estudo numerológico, ele permite justamente entender a sua história, né? conhecer a própria história, é, a maioria de nós conhece. Né? O problema é que não é... Que nós não a entendemos, né? Se nós quisermos realmente entender por que alguma coisa está acontecendo em qualquer área da nossa vida, nós precisamos procurar entender o que aconteceu antes, né? E é somente estudando a sua história que você vai ser é, realmente capaz de compreender os motivos pelos quais as coisas estão acontecendo, vem acontecendo na sua vida, né? Não importa ser bom. Ou ruim, né? E o estudo numerológico pessoal ele não nos ajuda só a nos tornarmos pessoas mais bem informadas, né? Ele nos mostra quem somos e também quem são as pessoas com as quais nós lidamos todos os dias. E é esse conhecimento que nos ajuda realmente no refinamento das nossas crenças, né? Entendimento dos nossos valores. Sempre que nós procuramos conhecer a nossa essência, é, isso por si já nos ajuda a mudar antigos sistemas de crenças, né? E é muito interessante porque à medida que você vai desenvolvendo o estudo numerológico de alguém, né, e conforme você vai analisando é, esse estudo você percebe que você está realmente olhando para a história específica daquela pessoa. Né? Você entende a sua individualidade, você consegue vislumbrar situações que ela enfrentou, que ela vai enfrentar e que ela, ainda está, e que ela está enfrentando. No momento, né? Você consegue até testar a moral e os valores, comparando os padrões de comportamento e de personalidade que vão sendo identificados com algumas situações reais né? e dificuldades que a pessoa teve que enfrentar em algum momento aí da sua vida. Então, ter esse entendimento sobre si mesmo é né? ter esse conhecimento, te permite olhar para si mesmo de uma forma diferente, né? Isso é realmente uma das coisas muito inspiradoras, porque você pode estudar sua personalidade, entender os seus dilemas morais, os seus conflitos, né? Isso não só te motiva, mas dá uma lição de coragem, né? de persistência. E é uma enorme sensação de poder, né? Como eu já falei aí no vídeo anterior, nós não aprendemos com os nossos erros, né? Pensar nos erros só serve para nos levar a cometer-os novamente. Mas nós aprendemos com o sofrimento experimentado. Né? E o estudo numerológico nos ensina a prestar atenção aos sinais de alerta que levam aos erros e nos permite entender quais eventos nos causaram sofrimento e nos ajuda a influenciar melhor o nosso futuro. É, obviamente, né? habilidades são adquiridas, e elas são adquiridas de duas maneiras: né? pela necessidade ou pelo aprendizado. E é muito melhor, obviamente, nós adquirirmos as habilidades pelo aprendizado, né? através do pensamento crítico, aí obtido pela avaliação de informações, informações que estão no seu estudo numerológico pessoal. Né? Muito se fala aí em técnicas de desenvolvimento pessoal, existem né? muitas teorias, mas na prática, aqui no mundo real, é nesse aqui que nós vivemos, o crescimento pessoal, só obtido pela apreciação pessoal, né? pelo conhecimento. Então, compreender eventos passados, como eles influenciaram a nossa vida, pode nos trazer uma enorme compreensão, né? E um entendimento totalmente diferente da nossa realidade, principalmente da nossa ideia de felicidade. Né? Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Tá? Compreender o nosso sofrimento e o caos que foram necessários para que os dias de hoje acontecessem é o que nos torna capazes de experimentar a verdadeira realização pessoal. tá? E é o que nos permite experimentar o verdadeiro sentimento de felicidade. E o estudo numerológico pessoal nos dá a grande oportunidade de aprender com a nossa própria personalidade e com o sofrimento experimentado né? é, com o nosso e com os outros, outros. Né? Isso nos ajuda a entender as muitas razões pelas quais nós temos compor, né, determinado comportamento, né? assim como, tam, tam, é, como também nos permite entender por que as pessoas se comportam da maneira que agem. Né? E isso é importantíssimo, porque nos ajuda a ser mais imparciais nas nossas decisões. Né? Existem tantas fontes de informações aí no mundo, a maioria delas... Totalmente conflitantes, né? E ser capaz de estabelecer uma verdade que seja compatível com a nossa realidade e é uma tarefa quase impossível de ser realizada para qualquer um de nós, muitas vezes, né? E o que representa uma vitória para um pode ser considerado como uma grande perda para outro, né? É você quem cria suas próprias opiniões sobre esses eventos. E a realidade é que nós somos todos uma história viva, né? todas as pessoas são histórias vivas. Tudo que nós fazemos, tudo que pensamos, a maneira como nós agimos, o linguajar que nós utilizamos, né? como nós expressamos, tudo é uma herança da nossa cultura, das nossas tradições, das religiões, dos valores, dos conceitos e dos preconceitos sociais. né? Então, conhecer a sua realidade dá a você uma compreensão básica da sua condição de ser humano. né? Infelizmente, ao se tornar popular nas últimas décadas, né, a numerologia acabou sendo totalmente distorcida e perdeu boa parte do seu valor real, né, da sua essência, vamos dizer assim. Não existe um significado oculto nos números ou nas coisas, tá? tudo é informação. A numerologia já provou ser muito eficiente, muito confiável como orientador na tomada de decisões. E o estudo numerológico nos permite identificar padrões de comportamento que apontam para os momentos de grande adversidade, né? para os desafios que nós enfrentamos em cada momento né, da nossa vida e como aqueles momentos influenciaram a nossa personalidade, como alguns desses momentos forjaram o nosso caráter né? e como eles foram reunindo conhecimento e construíram essa pessoa que nós somos hoje, né? esse ser que você é hoje. E uma perspectiva que você pode adotar a partir desse entendimento é que os desafios não são impedimentos para a sua vida, né? eles são essenciais para ela na realidade. O grande problema é que nem sempre é fácil de avaliar qual, quando estamos no meio das nossas verdadeiras lutas, né, e é nesses momentos que nós somos dominados pelo medo, que nós somos paralisados e nos vemos incapazes de fazer o que é necessário para sair dessas situações, né? desse buraco que nós nos vemos presos. E é bem verdade também que nós é, descobrimos quem somos em momentos de adversidade, né? mas é muito difícil ter a clareza e o entendimento, e o entendimento aí necessário para vencer o medo, né? lidar com as incertezas e ainda encontrar as respostas que nós precisamos para superar os desafios. Né? É difícil criar coragem, sozinho e ter energia necessária para agir aí, é, em oposição direta né, às forças que estão nos oprimindo. Né? E para fazer isso você precisa mudar a sua perspectiva sobre a sua situação. Né? Você precisa saber controlar os seus pensamentos, você precisa ser capaz de lidar positivamente com as suas emoções para aí sim ser capaz de aproveitar a energia e o potencial criativo de um desafio e direcionar todo esse potencial é, em direção a um desenvolvimento positivo na sua vida. Né? Todo segredo está em entender o poder dessas emoções em ser capaz de direcionar toda essa energia para o crescimento. Né? E nessas horas, você se souber usar corretamente as informações oferecidas pelo seu estudo numerológico pessoal a seu favor, você vai ter realmente a capacidade de mudar é, a maneira como as coisas estão acontecendo. Então, resumidamente, nós podemos dizer de uma maneira bem simples que as pessoas que usam a numerologia para evoluir são aquelas que experimentam mais alegria e no um maior sucesso, né? Além do mais, eu vou contar uma coisa aqui para você é, aprender sobre a sua história de vida pode ser muito divertido, né? Pode ser muito divertido e muito motivador, inclusive, né? O seu estudo numerológico pessoal é, nos oferece uma variedade incrível de informações que nos permite entender o nosso passado, né? Como nós chegamos a esse momento presente das nossas vidas e como o nosso futuro pode se desenvolver, né? Não tem nada de magia, de adivinhação. O estudo numerológico não vai te ajudar a desenvolver as suas habilidades, ele vai te ajudar a desenvolver as suas as habilidades que são necessárias para transformar você na sua melhor versão, né? como cidadão, como profissional, como pessoa, como pai, como mãe, marido, esposa, como ser humano em geral. Né? Então, se você está procurando realmente desenvolver mais de si mesmo, você tem que fazer o circuito numerológico, mas faça um, um estudo de verdade. Né? Ah, aliás, é, buscar ajuda, buscar orientação é realmente um sinal de que você acredita Ser digno de ter o que você deseja ter e de ser quem você deseja ser, né? E fazer um estudo numerológico significa que você realmente acredita na sua capacidade, que você reconhece todo o seu potencial. E o desenvolvimento pessoal nada mais é do que construir capital humano desenvolvendo as capacidades e o potencial de uma pessoa. Né? É isso que facilita a sua empregabilidade, é isso que melhora a qualidade dos seus relacionamentos, é isso que te dá mais qualidade de vida e que que permite a realização dos sonhos e das aspirações. Né? Então, entenda que o desenvolvimento, o desenvolvimento pessoal ele acontece ao longo de toda a vida. Né? E ele pode ser iniciado a qualquer momento da sua vida, não importa a sua idade, a fase que você está hoje, né? independentemente de quão crítica seja a sua situação, a situação que você se encontra nesse momento, eu garanto que se você se empenhar e levar a sério, aplicar realmente as informações que estão com o seu estudo numerológico, olha só o que eu vou dizer novamente, tá? Eu garanto que você consegue mudar o rumo da sua vida muito rapidamente. Né? É, eu sempre digo que eu não sou numerólogo, eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sou filósofo, eu não sou um pensador, né? não sou especialista em nada dessas coisas. Aliás, eu tenho até medo quando me chamam, quando começam a me dar muito título, né? quando me chamam de doutor, né? apesar de ser doutor, né? quando me chamam de doutor é porque vão me pedir dinheiro, vão me pedir algum favor. Né? E eu sou um engenheiro, sou um engenheiro. Né? E eu faço muito bem aquilo que um engenheiro deve fazer, né? que é identificar problemas e apresentar soluções práticas para resolver um problema específico. Né? Ah, Garcia, eu não tenho dinheiro para fazer o meu mapa, para fazer uma consulta. Calma, aqui no canal tem mais, deve ter uns 500 vídeos, eu nunca contei, tá? mas deve... tem muito vídeo aí. E está tudo separado em playlists, né, com nome. Então dá uma olhadinha e eu tenho certeza que muitos vezes já vão começar a te servir e ser útil, né, para resolver o seu problema e é tudo de graça, tá? E vamos fazer melhor, vem falar comigo, deixa eu te ajudar a identificar, resolver o seu problema, tá? Eu estou te dando uma consulta de avaliação de meia hora, mas é meia hora, muito produtiva comigo, tá? Comigo ao vivo, por vídeo chamada. vem me contar a sua dificuldade e me deixa te mostrar como eu posso te ajudar e resolver o teu problema, tá? É só me chamar no WhatsApp, o link está aí na descrição do vídeo, tá? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Mas continue acompanhando aqui o nosso canal, porque a qualquer momento eu volto com muito mais novidades para você. Por enquanto, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pela sua agradável companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá.